Chegamos ao nosso terceiro e último autoestudo, onde nós vamos tratar aqui um pouquinho sobre estatística inferencial. A estatística inferencial, ela consiste em estimar valores é, dos chamados parâmetros populacionais. Como funciona isso? Nós temos aqui uma denominada população, né, que esta população possui uma média, mi e uma variância sigma ao quadrado no entanto é, esta população aqui ela contém muitos elementos ou até mesmo infinitos elementos dificultando a obtenção desses chamados parâmetros populacionais e aí o que nós fazemos é extrair uma chamada amostra desta população então primeiro detalhe é que a gente precisa compreender a diferença entre população e amostra. Nós temos um exemplo aqui que elucida essas diferenças. Né? E a partir então desta amostra, nós procuraremos estimar aqui os valores é, mi, a média populacional, pelo chamado x barra, que é a média amostral, e também aqui usando, por exemplo, a letra S ao quadrado, né, que é a variância populacional que procura estimar a variância, a variância é, é, populacional. Bom, estas são as chamadas estimativas pontuais. No entanto, essas estimativas pontuais aí, é, podem estar um pouquinho distantes dos parâmetros populacionais dependendo do tipo é, e do tamanho da amostra que você obteve. Então nós vamos aqui procurar também trabalhar com os chamados intervalos de confiança. Né, esse intervalo de confiança aqui, vamos imaginar aqui que eu tenho uma reta X, e eu tenho aqui então um intervalo que vai ser obtido a partir da média amostral menos o desvio padrão amostral, né, média amostral mais o desvio padrão amostral, e aqui então, neste intervalo, nós vamos é, ter uma garantia Estatística, digamos assim, de que a média populacional estará contida, com uma alta probabilidade disto acontecer. Isso é chamado intervalo de confiança ou estimativa intervalar, que é mais eficaz que a estimativa, é, estimativa pontual. Bom, antes de passarmos para uh, os conceitos de intervalo de confiança, vamos também na sequência falar um pouquinho sobre teste de hipótese. Nós precisamos estudar aqui um pouquinho sobre distribuição amostral né, relacionada ao X barra e à variância. Como estes é, é, estimadores se comportam aí quando obtemos, como, é, extraímos diferentes amostras de uma mesma população. Então aqui é, tem um exemplo onde você vai é, perceber é, algumas coisas muito interessantes acontecendo aqui. Tá? Com relação à média e à variância. Então, perceba aqui, nós temos uma população bem pequena, para justamente facilitar o nosso trabalho. E desta população aqui, nós extraímos a média populacional né? e a variância populacional, então, que é 4 e 4,66667, aqui aproximadamente. Desta população aqui, agora, nós passamos a extrair todas as amostras possíveis. Observem que aqui nós estamos trabalhando com uh, o método de amostragem é, aleatória simples, onde nós extraímos os elementos de forma aleatória com reposição. Então perceba que eu posso extrair aqui uma amostra com elementos iguais, 1 um e 1 um, e 6 e 6. A partir de todas essas amostras aqui, nós calculamos a chamada média amostral. Então, para cada amostra calculamos a média. E vamos analisar aqui agora qual é o comportamento de todas, de todas as médias amostrais né, é, desta é, população que tem como elementos 1, 5 e 6. Também então, aqui você percebe que tem a probabilidade 1 sobre 9, porque são 9 amostras, e a probabilidade então de, de sortearmos esta amostra aqui é de 1 sobre 9, certo? Isso lá do conceito de probabilidade. Montando aqui então a função ó, distribuição de probabilidades, nós colocamos aqui na linha todas as médias amostrais obtidas e na coluna, aliás, na, na segunda linha, a probabilidade de selecionarmos uma amostra cuja média seja igual às médias que estão aqui. Então, percebo, eu tenho apenas uma amostra com média igual a 1, então é 1 de 9 a probabilidade eu tenho duas amostras que me fornecem média igual a 3,5. Então, a probabilidade de ocorrência da média 3,5 é de duas amostras em nove possíveis. Veja um fato interessante aqui agora. Quando nós cal calculamos a esperança do x barra, que é multiplicar estes valores aqui ó, e fazer a soma, né, eles, nós obtemos aqui exatamente a média populacional 4. Da mesma forma aqui, a, a, de forma similar, ao cálculo da variância do x barra aqui nos permite obter aqui ó o que nós conhecemos aqui como sigma né, ao quadrado, que é a variância populacional obtida nesse caso aqui 4,66 aproximadamente, dividido por n, que é 2, o tamanho da amostra. Então isso é um fato importantíssimo e vale para qualquer conjunto de dados de uma população. Né? É, nos ajuda aí a resolver diversos problemas. Perceba agora, agora é, realizado esse teste aqui para esses outros dois estimadores, olha só. O primeiro deles é o s quadrado aqui, que é uh, conhecido também aqui como uh, estimador aqui da variância amostral, né, no qual aqui nós temos esse coeficiente aqui na frente, um sobre o tamanho da amostra menos uma unidade. E temos também esse outro estimador aqui, que é o sigma chapéu ao quadrado, percebam que esse estimador aqui tem a cara da variância populacional. E aí nós vamos aplicar isso na amostra justamente para evidenciar que o estimador é, que nós devemos usar para, para, a variâncias, para as variâncias amostrais é justamente este aqui e não este aqui. Então, tá? uh, pela, montando, é, seguindo o mesmo procedimento que nós realizamos aqui na, na, na, na, na média amostral, nós vamos obter aqui que a esperança, o valor médio esperado de todas as variâncias populacionais é exatamente a variância, é, as médias amostrais, as variâncias amostrais, é exatamente a variância populacional. O mesmo não ocorre com esse outro estimador aqui, né, em que o valor esperado destas variâncias População, é, amostrais aqui, não é a variância populacional. Certo? Esse estimador aqui, né, uh, o sigma chapéu quadrado, ele é chamado de estimador viciado né, ou viesado. Então, o estimador que nós utilizamos para médias, para amostras, no caso da variância populacional, é este aqui sempre. É, o n-1 aqui, como vimos no primeiro autoestudo, tem o papel aí de, de ser chamado de graus de liberdade. Bom, importante destacar aqui também é, como se comporta a distribuição amostral da média quando nós temos populações normais. Vejam só que interessante, se eu tenho uma população normal que a média é mi e a variância é é né, uma população normal com estas, com esses parâmetros aqui, as médias amostrais, olha só, as médias amostrais também terão o mesmo comportamento, ou seja, a mesma distribuição normal com a mesma média, porém a variância, como nós vimos é, no caso da distribuição amostral, aí pegando todas as amostras na população, né, a variância é sigma ao quadrado sobre 2. Isso é muito importante aqui, porque quando nós não conhecemos uh, a, a, a população X, certo? nós conseguimos apenas extrair uma amostra dessa população X, mas nós sabemos que ela segue uma distribuição normal, então as médias amostrais também seguirão uma normal. Veja um exemplo aqui, importante, que nos ajuda a, a resolver um problema aqui que... Consiste em delimitar o número de pessoas é, que um elevador pode transportar, tá? Capacidade máxima do elevador é de 500 quilos, né? A distribuição dos pesos dos usuários aqui é uma distribuição normal, com média 70 e a variância, sigma ao quadrado, 100. Então perceba que eu conheço a distribuição dos, dos pesos do, de todos os usuários desse do elevador, né? É uma distribuição normal, a distribuição normal surge naturalmente no caso de pesos e alturas, e aí queremos saber qual é a probabilidade de que 7 pessoas ultrapassem esse limite, e na sequência de 6 pessoas ultrapassarem este limite. Bom, é, perceba que nós temos uma amostra aqui pequena de 7 pessoas, né, e considerando que o peso médio aí, aliás, o peso máximo é de 500 quilos, então... Para que essas sete pessoas ultrapassem os 500 quilos, eu tenho que ter que o somatório de XI né, ser maior que 500. Né? Isso para ir do primeiro usuário até o sétimo usuário. Bom, dividindo aqui ambos os lados dessa igualdade por 7, ou multiplicando por um sétimo, obtemos esta outra relação aqui, na qual nós conseguimos observar aqui do lado esquerdo, isso aqui é exatamente o X barra, ou seja, X barra, é maior que 500 sobre 7, ou seja, maior que 71,729. Ou seja, o peso médio o peso médio dos 7 usuários, para passar é, de 500 quilos, tem que ser maior que 71,73 quilos aproximadamente. Bom, se X segue uma distribuição normal, X barra também segue uma distribuição normal. Então, a partir daí, perceba, nós podemos determinar com que probabilidade o peso médio dos usuários excedem 71,73 quilos, que corresponde a pesar mais do que 500 quilos, né, no total. Vejam, é, fazendo a transformação de variáveis e aplicando a tabela de distribuição padronizada, obtemos aqui uma probabilidade de é, 0,32,276 ou 32,27%. É né, uma probabilidade alta aqui de 7 usuários ultrapassarem o peso máximo do elevador. Uh, agora, se considerarmos 6 pessoas, né, ou seja, a probabilidade do x barra das médias, do peso médio ser maior que 500 sobre 6, resulta que na uma probabilidade de z maior que 3,27, e pela tabela nós temos uma probabilidade aqui, ó, de 0,00054, ou 0,054%. Uh, Observem que a probabilidade aqui de seis pessoas ultrapassarem o peso máximo do elevador é muito pequena em relação à probabilidade de sete pessoas ultrapassarem o peso máximo no elevador. Então, desta forma, o elevador deve ser limitado é, em seis pessoas. Né? Um outro fato importante aqui, e é que vocês. que a gente não entre muito em detalhes, mas é importante que vocês é, apenas pelo menos tenham ouvido falar é o chamado Teorema Central do Limite. Esse Teorema Central do Limite aqui é, ilustra o porquê a distribuição normal ela é importantíssima, certo? Percebam, se eu tenho uma população X qualquer, sem importar qual é a distribuição dessa população X, né? e quando você extrai uma amostra aleatória simples desta população X, né, que tem aqui como média μ e variância σ ao quadrado a distribuição do x barra das médias amostrais converge para uma distribuição normal com média mi e variância σ ao quadrado sobre n. Isso é muito importante. Né? A, no, no exemplo que nós elucidamos todas as amostras na população, como eu tinha uma população pequena e uma amostra é, pequena também, a gente não consegue fazer esta observação em relação às médias amostrais. Até porque o teorema, ele já diz aqui ó, que vale justamente quando você tem um N muito grande, mas esse muito grande é relativo. Na prática, normalmente quando eu tenho uma amostra com 30 ou mais elementos, já é possível observar as médias amostrais convergindo para uma distribuição normal, ou seja, uma curva né, naquele formato de sino. Equivalentemente, né, se padronizarmos... Uh, as médias amostrais aqui, nós teremos a convergência para uma normal de 0 e 1. Esse é um teorema muito importante, certo? É, e que surge é, em diversas situações né, em que, que são úteis ao uso da distribuição normal. Aqui tem um exemplo de aplicação do teorema, há um link aí que vocês podem acessar e observar aqui várias simulações que são feitas é, evidenciando aquilo que eu acabei de comentar com vocês, certo? Então, se ficaram com alguma dúvida, espero aí a, a pergunta de vocês mediante o fórum, é, ou também podem procurar os tutores da nossa disciplina. Obrigado e até o próximo vídeo.